Bom, vou ser bem sincero, hein, mano. Essa aqui eu vou, eu vou eu vou jogar na moral, mano. Vou jogar essa aqui bem pra realzinho. Não, não. Aqui é sem, sem criação de conteúdo, mano. Agora não, tem, tem que criar o conteúdo de leve, né? Mas... Tá ligado? Eu vou roubar os golem dele. Você tá suave? Demorou, demorou tô suave aqui. Eu vou roubar os golem dele e depois gank aí. Ou eu dive o top também. A Lux flashou aqui, mano. Na real que eu vou mid, hein, Renatinho. Só que demorou, tá na sem volta, flash ela, mano. Tudo na volta porque tem visão do aronguejo. Tá, vou enrolar Vamos aqui. Vamos ver se né? dá tempo, hein, mano. Ela tem barreira, né? Consegue ganhar algo nela? Beitar uma skill? Ela, gastou Pô, ela o quê, não mano? vai morrer, Renati, gastou... você pira? Ela não vai morrer, mano. Olha, ela desceu, mano. Pô, que merda se não fosse a visão da longage, eu consegui ir reto mid, mano, aí eu pegava uma kill. Será que dá, mano? O cara gastou o E. Nossa, o set errou... Que isso, galera, isso aqui foi estranho, mano. Acho que eu vou igual, hein, mano. Eu vou igual, galera. Vamos experimentar aqui o um negócio. Caralho, isso foi pog, hein, mano. Não sei se vocês repararam, velho. Mas o charme da Evelyn trouxe o cara pra perto pro Set acertar o E, o W, tá ligado? O charme fez o cara matar, mano. Que doideira, hein, mano? Mano, o que eu ruxaria, bota de penetração, será pra Evelyn, galera? E, e, essas coisas, essas malícias de Evelyn que eu não tenho, tá ligado? Mais, mano. Eu tinha antigamente, velho, mas. Ó, você vai tentar dar um Inseczinho e eu vou dar o fur nela, se ela gastar o Qzinho é Free Kill, eu preciso que ela gaste o Qzinho, de algum jeito. <risos> Ó, e secou? Sequei, é sequei. É pegou, hein, mano. Cara, que pegou, monge, pegou. foi isso, velho? Foi bem no, no Rabitó mesmo. Bom, o Viego pode estar por tá aí. O Viego tá aqui, o Viego tá aqui, o tá aqui. Vamos nele? Peita ele, peita ele, peita ele, peita ele, peita ele, peita pode peitar. Tá fraco, tá fraco. Ele tem Flash? Não, eu tava esperando o alguém Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego! God! O Evelyn é, é da hora, hein, mano. Será que o cara não luta ele, não, mano? Aí, ó. Ai, velho. Quase deu tempo de eu salvar o rapaz Renato. O cara foi buscar ele, você, Renato. Mandou me... um abraço aí, um Renato. Ah, tamo junto. Aí, ó. <risos> <risos> mano, acho que o Spike hein, galera. É isso aqui mesmo? Ô, eu pego esse cara, hein. Não, eu fingi que eu vou sair, mas eu vou voltar, ó. Se liga. Ele sabe, né mano, é. se ele tomasse isso aqui ia ser muito mirim, mano Pô mano, me recuso a acreditar que essa play desse cara deu certo, mano O que que ele fez? Eu tava nível 9, veio um viebo nível 7 tacando W flash em mim No meu cérebro passou, mano, esse cara tava tá tirando, <risos> eu vou só matar ele Aí na hora que eu fui matar, virar nele, eu tomei da Eve, da Lux um o Qzinho, mano Que vacilo, hein, mano Duvido você colocar seu rosto pertinho da câmera Puta, E aí. dar aquele sorrisão que só você saber dar Pera aí, rapidão, prisão Caralho, dei muito dano, velho. Ai, eu voltei com medo cara, da cara. Não sei se eu fiz certo bursta, bursta, bursta, bursta, bursta, Lúcia, meu Deus Tô indo contigo, hein Nossa Caralho, esse cara foi corajoso, hein, mano. Foi corajoso, foi. Tipo, caralho. O, topo, né? o foda da Evry é, é o CDR, né, mano. Minha Acho que o Jax tá pulando voltar, já, vai. né. Vou tacar aquele W aqui, surpresa. Só esperar ele. Cara, eu vou fingir que vou ajudar o 7 aqui, mas vou roubar o wave dele, mano. Né? Ajuda aqui, Renato. Ajuda, gente. Hum. Não pega, mano. Fingi que foi por baixo, mano. Talvez eu pego ele, se liga. Deixa eu ver. Uuuuh, Man Pode, Evelyn, né, galera. galera! Eu achei que não ia <risos> dar, não, mano. Mas eu fui, eu fui testar, tá ligado? Salve, boa nera, então. Três meses aqui Salve. Com você. Tô em mid, tô mid. Tem. Como mandar aquela rosinha abençoar. Tem... Pera aí, rapidão. Uh, tô indo, tô indo, tô tô indo, tô indo. Calma aí que eu já agradeço, hein, mano. Tirando a roupa e cê vai querer. Não deixa ele resetar, se ele resetar é F, tá ligado? Cara, não é possível, cara. Matou, matou, boa. Caralho, velho. Ah, esse gatinho vai ficar pra quem? Que isso, cara? Eu tô Acho oh. que é porque ela ia entrar no dia. É, eu tá vi, eu vi Mano, eu não sei se eu tenho mais medo de Viego ou de Yumi, mano Oh, estou malu! Estou aqui, mano, estator, mano Caralho, que reflexo, mano Meu cérebro fez isso sozinho, galera Caralho, velho, foi Bora sozinho pegar ela aqui. Bora pegar pegar ela aqui Vamos, vamos, eu fecho ela, vamos, vamos Caralho, que reflexo do demonstramento, hein, mano. mano. Nossa, olha o A passinha pra sair dela. É Baron, tá? Cara, isso aí é o Lux Jackson faz nada, mano. Eeeeeee, mano. É... Vai ter que lutar, mano. O Ah, o 7 tem TP, né? É melhor burstar. Não, não, não, não, não, Vai ter que Cara, lutar, massa. mano. Cara, vai ter que lutar mesmo. Vira no Viega aqui em cima? Oxe. Startar o drag é ruim, mano. Se tirar a pink pra mim, god. Startar o drag é ruim, mano. Não, fazer dragão é ruim, mano. Ó, mata esse bobo. Ó, trollou, trollou, trollou. Foi jogar desesperado aí, sozinho. Desesperou, desesperou. Matei o Jax. Nossa. Acabou, acabou. Ela é folgada, mano. Pode ir atrás, mano. Eu só flashei porque ela é folgado, mano. Ai. Nossa, mesmo com o exaustinho. Cara, né? hum... Toma. O foda é a Lux, é um tá verdade. ligado? Não, esse tá é um problema. Marquinhos, você aproveita muito. Relaxa, protegeu, protegeu. Tô com você, irmão. Tô com você. Ixi. Ai. Tá protegido, Renatinho, tô tancando. Boa, boa, boa, boa, boa, Obrigado. Cuidado, Renatinho. Não, é, desculpa, desculpa. É. Renatinho! Ai, meu Deus, cara. Olha que legal Caramba. jogar de Evne e você ver a galera se locomovendo, mano. Olha isso aqui, velho. Que gostoso. Olha né? a Landova, toda a série é leve, Deixa né? ela gastar o Qzinho, galera. Coitadinha, mano. O que? Valeu, Iven Rodrigues, brigadão pelo sub também, meu príncipe. Nossa, velho, o cara virou um player muito forte aqui. Hum, entei, Renatinho! Não, nem é precisa. SURPRESA! Meu Deus! <risos> nossa, eu fui fazer a voz do Jax, não saiu não, mano. Nossa, olha o Jax, Marolin Jax! Olha, te ganhamos não, fi! Mano, que isso, ganhamos cara? Ganhamos pica! De algum hum. jeito, cara. Opa. Se ele flashar. Nossa, ele tem que matar duas vezes ainda? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Mano, o cara fez a, a, o dragon, mano. Ah, nem fodendo que o cara fez o dragon, velho. Achei. Bom flash. É Baron, tem que ser Baron. Tem que ser Baron, tem TP pro Baron, mano. Ou eu dou TP e levo o bot, mano? Acho que vou levar bot, mano. Passei que eu rolei esse cara aqui, mano. Vou levar vai bot, vou levar fazer bot. Graça. Pode ir lá, pode ir lá. A bonequinha não sabe brincar. Era melhor eu estar indo no bar, não, galera do que dar Chase nesse bob, mano. É Oi! Que oh, cara é que, que, é que, é que isso, é cara. Ó o cara aqui atrás do C aqui! Meu Deus, eu tava olhando pra baixo, cara. Pode levar, pode levar, pode levar, bora. Dá pra levar a <risos> <pra levar, risos> mid também, foi mal, Renata. Ó, <risos> sai, sai que eu mato ela, se liga. Tá. Ela tem que gastar o Qzinho, mano. Nossa, se quiser ir mid, vai bater mid. pode. Não, ir. não, eu tava... Te ajudei, mano. Ah, vem, vem, vem. Tá, bem, tá, morta, tá até o final, tá o final, tá o final. Aê, tá garoto. Nossa, eu olhei essa Ele hein, mano. Dá pra ir bala se quiser. Cara, acho que a gente toma um chase e acabou o vou tacar aqui, um W aqui né? pra tentar te salvar, mano. Ô, oh, vira nele, Renato. Ô, oh, buguei boa. ele aí. Tá bugado, tá todo bugado. Tadinho, mano. Nice, boa. Essa gata é minha, mano. É GG agora, tá? Um cheiro, Nossa, tem um Viego aqui? Vamos dar reset. Ai, tem flash. Caralho, eu não vi esse Viego não, mano. Mas ele O 7 no... pega, mano, no flash? Pega, pega. Mas é outra. O oh, Viego é roubado, hein, mano. Ele... Eu, eu... Eu, eu, já, eu já cansei de falar se Viego tem ult ou não. Pra mim ele tem ult infinita. Pra mim é pra sempre que ele tem. Nossa, Nossa o Ana me gosta, Mas, galera, jogão. Jogão, jogou, hein? Ah, Nami gosta. Nice, galera, jogão. Tá, vou tentar aprender Viego se pá. Cara, o Viego é roubado. É. Uhum.